Olá, educadores, bem-vindos ao último tema da unidade 3. A unidade 3, que é Buscando Informações, o tema número 15, Instrumento de Coleta de Dados. Olha só, ele vai falar sobre os instrumentos de coleta de dados, que são o Google Forms, as entrevistas, o grupo focal. Só que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, nós temos uma atividade, um texto, depois uma atividade, que ele fala sobre é, essa coleta de dados. Tá? E eu dou dois exemplos, né? duas figurinhas para ele saber se é, o que é uma entrevista, se é um, uma, um questionário, enfim. E é, é bem simples e eles vão justificar o porquê. Só que eu tenho dois textos também falando sobre ética. Um sobre ética em pesquisa e outro sobre ética envolvendo seres humanos. Aí tem que ter muito cuidado. Eu, na minha pesquisa, eu apliquei um questionário com os meus alunos, né? com 61 alunos, e apliquei uma entrevista... Né? desenvolvida como grupo focal. Né? Cuidado! Para você utilizar dados assim, tem que passar para o Comitê de Ética e Pesquisa, porque está envolvendo dados de pessoas, informações de pessoas. Lembra-me como hoje, quando eu fui montar o meu é, Termo de Consentimento Livre Esclarecido, que é o TCLE, e o TALI para os meninos, teve uma hora que eu botei RG, CPF, e eu não tinha consciência disso. Né? Eu sabia assim por alto, mas não tinha uma consciência aprofundada. E o Conselho de Ética... Foi muito bom né, nessa hora, eu quero até agradecer ao pessoal da Plataforma Brasil Conselho de Ética da UFES, que me orientou muito bem, que eles falaram, olha, tira esse RG, tira o CPF, dados pessoais a gente não coleta, dados sensíveis, que inerente a religião das pessoas, a raça, é, dados sensíveis são aqueles dados que podem gerar discriminação, a gente também não coleta. Então, é bem interessante vocês lerem esse texto, esse texto no caso, e discutir com os alunos. Ah, uh, Deixo para vocês também a dica que, se não tiver um bibliotecário escolar na, na sua instituição, procure um bibliotecário para discutir sobre a questão do Conselho de Ética. Ou se você tiver acesso à faculdade, né, à universidade, a algum acadêmico, algum professor de aula lá dentro, chame-o e faça uma conferência, né? uma, uma teleconferência e fale a importância do Conselho de Ética. O Conselho de Ética não é somente na área da Saúde não, a Plataforma Brasil, mesmo sendo da, é, do portal da, do Ministério da Saúde, mas não é só da Saúde não. Eu sou da área das Ciências Sociais e para desenvolver pesquisa, eu tive que passar por um Conselho de Ética. Né? Eu fiz uma retificação recente de 40 alunos para 61 alunos, porque aí a gente teve o um público maior, que é o diretor da instituição, é, nos deu a graça de ceder mais umas quatro, cinco máquinas e a gente ampliou o laboratório de informática, o que pôde trazer mais alunos para o estudo, né? para a pesquisa. Só que assim, eu tive que retificar. Né? Porque eu, não tô, eu não estou trabalhando com qualquer coisa, estou trabalhando com pessoas e com animais também. O pessoal da biologia que vai trabalhar com animais, coletando na natureza, tem que passar por um conselho de ética. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo isso é o Conselho Nacional de Saúde, né? o CNS, tem a... O pessoal do CEPs, eles são bem, é, são bem atrelados com isso, então tem que ter muito cuidado quando for trabalhar com um instrumento de coleta de dados ou até coleta de animais. Né? A questão ética de como você vai abordar, como você vai coletar, o que você vai coletar. Se for animais, tem os procedimentos éticos que o pessoal da, da biologia sabe, né? de como se eu precisar coletar esses dados de animais já mortos, tudo bem. Mas se você tiver que sacrificar um animal, né? enfim para desenvolver um estudo, que eu sei que é raro desenvolver isso no ensino médio, mas vai que precise, passar por um conselho de ética sempre, tá? para você não acabar levando a pesquisa. E se você quiser publicar uma revista científica ou em um local, por exemplo, na... no Cienarte, por exemplo, né? que é um, um, um trabalho desenvolvido pela Universidade Federal do Sergipe, que é o nosso caso, né? eles prezam muito pelas questões legais e éticas, para não ter problemas jurídicos, né? A gente não quer problema, a gente só quer solução, né? Se o aluno for desenvolver uma pesquisa documental, ah, vou desenvolver uma pesquisa documental, passa por uma anuência, né, da, da Secretaria de Educação, passa por uma anuência da escola, passa pela anuência da prefeitura, caso você vá trabalhar com dados de prefeitura, como é o caso de alguns alunos que estão trabalhando, né, que estão fazendo uma pesquisa sobre um abrigo de crianças, né, estão buscando informações, Entrevistando pessoas, eu falei: olha, pega essa anuência, não vai, não se pode tirar foto de menor, tem que ter cuidado. Então, assim, sempre alertar os alunos para não sair no meio da rua coletando informações, porque tem gente que pode se incomodar com isso, isso pode gerar caso de processo. Então, por gentileza, tenha o um máximo de cuidado. Se você é professor, que tem mestrado, doutorado ou pós-graduação, ou desenvolveu o TCC e teve que submeter a Plataforma Brasil, que é de 2016 para cá, você sabe o que eu estou falando. Se você não tem esse conhecimento, Busca conhecer, tem até os materiais no site da Plataforma Brasil, tem os materiais que você pode baixar, tem vídeo-aulas instrucionais explicando como você pode submeter o seu projeto para ser a, a, a avaliado, no caso, o projeto do seu aluno para ser avaliado. É sempre bom passar por um conselho de ética é de graça, né? gratuito, não, não paga nada. E você fica respaldado, tá certo? Então, esse foi o último tema da unidade número 3, Buscando Informações. Os alunos agora, com certeza, já sabem buscar informações, já têm ideia de, de, de formas éticas de buscar informações, como metodologicamente eles vão buscar. E agora, depois de buscar, vocês vão fazer o quê? Analisar as informações. A gente se encontra na unidade número 4. Até mais, pessoal. Tchau!